Porque eu tenho curiosidade de saber a história do caceta. Eu vou contar aqui para vocês, mas só para vocês dois. Tá. É que é, a, a Maria Paula tinha tido neném. Ela estava de licença e a Luana Piovani estava substituindo a Maria Paula. Eu lembro dessa porra. É, a, a Luana Piovani, espetacular, linda, maravilhosa. E a gente, pô, gravar é esperar, né? Gravar é esperar. E então a gente, porra, então lia de balde. Eu tô lá, a gente tinha uma sala só para gente, um buffet, comida, bebida, bebida essencial. Assim, assim, e a gente ficava lá, ar-condicionado, sofás e tal. E a gente ficava deitado lendo. Eu estou lendo assim, e a Luana Piovani ali deitada também lendo. Aí, olha assim, ela tá meio de perna aberta, sem calcinha. Aí eu olhei assim e pensei, cara, meu salário é bom pra cacete. Eu fico aqui lendo o tempo todo e ainda tem essa vista. Eu não precisa mais nada, caralho.